Esse aqui é o um modelo de cantil que os soldados da Força Expedicionária Brasileira receberam para lutar na Itália. É um cantil com corpo em alumínio, com capacidade para 1 litro de água. O material utilizado pela Força Expedicionária Brasileira era de fabricação nacional, mas seguia um padrão norte-americano porque era o padrão utilizado pela Força Brasileira. Esse estojo de cantil brasileiro, por exemplo, era baseado no estojo de cantil norte-americano um M1910. E apesar desse cantil aqui brasileiro ser bem mais moderno do que o modelo que o exército brasileiro utilizava na época, o fato dele ter uma tampa de rolha mostrava que o nosso parque industrial ainda não estava totalmente desenvolvido. Mas não se deixe enganar por esse detalhe, os equipamentos brasileiros eram de boa qualidade, só que nem todos conseguiam ficar idênticos ao modelo norte-americano. Talvez esse cantil aqui seja o modelo mais discrepante do modelo norte-americano. Esse vídeo foi só para mostrar um pouquinho de mais um equipamento que a Força Espírito Brasileira utilizou. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.